Fala galera, muito boa tarde, eu sou o Pedro, da parte do Arraial eu tô aqui, a galera falando comigo ali, em Arraial do Cabo a gente vai curtir hoje a trilha da Praia do Forno vamos conhecer um pouco essa trilha aí que é muito bacana e a gente vai passar por dois pontos ali bem legais, pontos históricos aqui em Arraial do Cabo para vocês conhecerem, saberem tudo aí da história de Arraial que é muito legal também, além dos pontos turísticos que são lindos, mais lindos de toda a região dos lagos com certeza Show? Simbora então, vamos pro passeio Vamos pro passeio, vamos pro Patrícia da Pé do Forno Chegando próximo aí já Da Orla da Praia dos Anjos Que tal o Júnior? O Júnior é um fechamento nosso aqui, ó Que tá a orla? Essa casa aqui, ó, fica o estacionamento dele Aqui e aqui Então você chegou aqui na orla Tá lá dentro guardando lá o carro, chegou aqui na orla Pra passeio de barco Quem fechar com a gente, a gente sempre indica o o telefone do Júnior, mas você que chegou aqui na orla da Praia dos Anjos já sabe aí que pode procurar e pode confiar nele também show? Cara fera olha só está indo agora em direção lá na trilha, chegamos aqui na, na orla da Praia, do Forno, da Praia dos Anjos a orla tá aqui de onde saem os barcos aqui na frente show de baléba o Cristian ainda não chegou ainda não, deve tá lá na Praia do Forno não gente deve encontrar com eles lá está seguindo agora em direção à trilha. Vamos passar bem próximo do IAPM Instituto Almirante Paulo Moreira. É o prédio Amazônia Azul. Aqui é um centro de pesquisas, uma área de pesquisa da marinha. Eu que encontrei aqui, ó, o um laranjão, nosso laranjão ali, ó. Olha que legal. É, partiu arraial, bro. Laranjão. Agora que quiser em frente ao Instituto EAPM, tem aqui a nossa loja, beleza? Com os produtos da Partiu arraial. Fica na aula da Praia dos Anjos. Aí aqui mais à frente um pouquinho, vocês vão ver um restaurante chamado Tildorp. Dizem que é um bom restaurante. Eu tive uma vez aí só pra comer. Confesso que gostei da comida, só que vi pouco. <risos> não dei muita comida não, mas é boa, é boa. É, boa. é o Tildorp. Aqui o Museu Oceanográfico. Aí tem uns tanques legais ali, tem umas, mais... Um mais... Esqueleto de baleia, o Museu Oceanográfico da Marinha do Brasil Muito legal É um museu que é de De como um acordo com o IAPM né, Com o Centro de Pesquisa É um museu bem legal também, vocês conhecerem Fica aqui na Praça do Covo Esse aqui é o ponto onde a gente usa como referência né, Para a gente se encontrar Para passeio de barco Aqui é o restaurante Centrope É um restaurante muito bacana também Um dos mais antigos, se não, se não o mais antigo da cidade É um ponto bem antigo De um cara também Morava aqui em Arraial do Cabo, muito antigo É um restaurante muito bom Frutos do Mar aqui também é muito bacana Comi acho que algumas vezes, poucas vezes aqui em Arraial Aqui na, no restaurante Mas é um, é um bom restaurante, uma referência nossa também Como eu falei Aí aqui ó, atravessar a Praça do Cova E a frente aqui eu vou falar pra vocês agora Aqui a... E aí? Você pediu, galera? Aqui a, aquele caminho lá pra Praia do, dos Anjos Que a gente faz o, o passeio de barco Beleza? E agora a gente vai em direção A à... À trilha da Pé do Forno A galera dos bugs aqui, ó Ficam vários bugs vendendo aí, ó E aí, aí? Ponto ao Flamengo, aí? A galera dos bugs. Aí por aqui você vai andando, todo mundo vai te parando Te oferecendo bugs. Que é meio assim, show? Tem um outro restaurante, o Garrafa de ó. Também é bem antigo Nessa cidade também, bem antigo mesmo Algumas lojinhas Aqui, ó, vocês vão andando Vamos ver as lojinhas aqui. Um monte de coisinha pra comprar e tal. Quem gosta de bugiganga, né? Quem gosta de assim, tá no lugar certo. Essa ruazinha aqui, ó. E o final dela, está é lá no Pir, no cais, a Marina dos Pescadores. Show? Aqui ao lado, a igreja Nossa Senhora dos Remédios. Quer dizer, Nossa Senhora dos Remédios não. É Nossa Senhora dos Remédios. É isso mesmo. Agora deu branco aqui. A senhora do remédio. É isso mesmo. É, ela, da senhora do remédio, é isso mesmo. Falei besteira não, falei certo. Nossa senhora gemédia 1503, vamos ver aqui ó. É um.. É uma igreja. Que Tem muita história também aqui em Arraial e uma hora vou visitar essa, essa, essa igreja e vou, vou mostrar lá dentro pra vocês. Ó. Igreja 1503. Essa igreja aqui, ela. Foi a primeira igreja, né? foi o primeiro local onde foi rezada uma missa. Um local fechado no Brasil. 1503. Tem muita história isso aqui, cara. Muita história. E ela fica em frente, tá vendo? Da... Do acesso à Marina dos Pescadores. Aqui embaixo é o acesso ao marco. E aí, tudo bom? O acesso ao marco histórico. Eu vou mostrar pra vocês aqui. É aqui que na frente a igreja, a noite ela fica iluminada, fica linda, cara. Eu vou mostrar o acesso de ao Marco Histórico para vocês Devem ter passado por aqui várias vezes E acredito que ninguém nunca desceu ali para poder ver Esse Marco Histórico ali América do Vescuço Show? E tá pichado Tá pichado Vamos ver ali Dessa escadinha aqui, ó aí tem acesso à praia, onde o pessoal faz, geralmente faz concerto dos barcos aqui, né? Eu vinha muito aqui quando eu era mais, mais moleque e tinha muita aula aqui, né? Muita aula de, de história. Esse aqui é um, um ambiente bacana, gostoso. Você pode sentar aqui. É de boa. Tem uns detalhes aqui, ó, no banco. Os detalhes com as caravelas. É bem legal, tá vendo? As caravelas chegando. É, e aqui o marco histórico. Esse poço aqui, o pessoal tirava água desse esse poço Ele é bem antigo também, é desde a época Da, da colonização, né? Brasil Império E ele é muito antigo Então ele foi preservado também Se eu não me engano foi feito Pelos portugueses que, que moravam aqui na, na época né? e Eu vou pegar o detalhe certinho, vou deixar na legenda aqui Pra vocês verem Mas esse aqui é um marco histórico Tinha uma cruz aqui enorme Eu não sei onde tá. Tá aqui na lateral agora que eles mudaram essa pedra recentemente. Tinha uma, umas furações também em braille. Tá bem legal aqui, ó. Ela tá aqui, ó. A cruz também. É isso, o marco histórico aqui. Um pouquinho da história de Arraial aí, do Marco e do local, ó. O local que é bonito. Se manteve preservado ainda um pouquinho desse, dessa história aqui. A gente vai fazendo esse documentário. A gente vai parar aqui, vai contar um pouco desse local. O que, que era aqui, o que, que tinha aqui. Isso é muito bacana. Aqui o acesso à praia. Acesso à praia dos Anjos. A casa da pedra, a casa aqui do lado. Como eu falei com vocês, é na casa de um homem um bem engenheirado né, que tinha na época aqui. E. Uma das poucas casas que permaneceram daquela época do Brasil ainda descoberto, né? Sendo descoberto. É época de colonização ainda, o Brasil ainda se desenvolvendo. Tem um marco histórico ali, vamos dar uma lida ali, ó. Tem uma placa ali, eu passei pela placa, nem li. Olha que legal. Caramba, ó. Ele foi inaugurado, vamos ver aqui. O Marco Histórico foi inaugurado pelo prefeito Hermes Barcelos. Esse prefeito aqui, o prefeito Hermes, nós vamos falar sobre ele também no documentário. Foi uma figura imprescindível para o desenvolvimento de Arraial do Cabo, para a emancipação de Arraial do Cabo também. Foi um cabista, médico, que foi fundamental. Assim, não vou falar muita coisa, não, mas ele foi um cara extraordinário, ele foi um visionário. Você tem a noção? Semi é polêmico, né, cara? Ele queria fazer uma, uma avenida da Praia dos Anjos até a Praia Grande. Quando você andar pelo Arraial do Cabo, você vai ver ali, chegando próximo à Praia dos Anjos, uma rua que ela é bem diferente de todas as outras do, do Arraial. Ela é bem larga tem um canteiro no meio. Aquela avenida ali, ela ia seguir até a Praia Grande, ia ser um retão. Até a Praia Grande, daquele jeito ali. Duas pistas largas de cada lado e um canteiro no meio. Na época, ele sofreu muita resistência por questão política, pessoal sem visão. Ele falou assim um dia, eu lembro disso, que minha mãe falou, minha avó falou minha mãe, minha mãe conta isso, que ele falou assim um dia, num comício dele, o pessoal chamando ele de doido. Ele fez um estádio, Arraial do Cabo, e o estádio era grande, né? E o pessoal falava, cara, doido? Um estádio desse tamanho enorme, gastando dinheiro à toa, a oposição também, né? os políticos na época, gastando dinheiro da população à toa e tal. Na inauguração do estádio a gente saindo pelo ladrão, de tanta gente que tinha. Na inauguração do estádio tinha, tinha, tinha muita gente. Hoje é o único estádio em Arraial, né? um estádio muito grande, muito bacana, estrutura boa. Fez o hospital em Arraial, fez o posto de saúde em Arraial, fez o parque público em Arraial, fez o, o, o marco histórico aqui em Arraial do Cabo. Tudo que era de bom esse cara fez, e ele falou a frase que eu vou falar agora, ele falou assim, um dia vão descobrir esse lugar. E o dia que descobrirem o mundo inteiro vai querer vir pra cá. E se vocês não estiverem preparados, isso aqui vai virar uma desordem, Porque esse lugar é lindo. Era um cara viajado, ele foi pro Japão aprender a fazer algumas coisas que ele queria trazer pra cá Ele foi pro Japão, ele queria botar uma tirolesa em Arraial do Cabo, ele queria botar um bondinho ligando o telégrafo lá na, na, na, na, no Pontal da Atalaia até a Ilha do Farol, até o Farol Velho Ele queria fazer um, um telégrafo da Ilha do Farol até o ponto mais alto ali da, do, do Pontal da Atalaia que é onde tinha um telégrafo, um antigo telégrafo, ele queria fazer um, um bondinho ali e ele não conseguiu, porque era muito vento e arraial, um monte de coisa. Ele queria fazer umas estátuas lindas ali na, no Boqueirão, depois eu conto pra vocês também isso. Era um cara de muita visão, só que política é uma merda. Vamos lá. E aí, continuando aqui, o Mar Histórico foi inaugurado em 1967 pelo prefeito Dami Barcelos, reinaugurado em 91 pelo prefeito Chico Sobrinho, que é o Luiz Francisco Chico Sobrinho. Ficou com homenagem de Arralo Cabo Ao quinto centenário do descobrimento Da nova concepção Paisagem do ministro Executado, administração Aí tá, ele foi feito depois né? Teve um monte de gente Que tentou pegar essa, essa honraria aí, Mas foi o prefeito Hermes Barcelos em 1503 chegou aqui ó, Isso que é legal ó. Em 1503 chegou a este local a bordo Da nau Pretoa O navegador italiano Américo Vespúcio a serviço da coroa portuguesa. Desembarcaram com ele 24 homens, entre os quais foi Tor João de Braga. 12 peças de bombarda de canhões, diversas armas menores e grande quantidade de munição para a defesa da fortaleza a ser construída e que levaria o nome de Sururu. Vestígios da mesma ainda podem ser observados no local onde foi erguida entre o porto e a praia do Forno. A cacimba. O poço de água que eu falei pra vocês aqui, ó A cacimba, aquela ali, ó A gente tem aquela cacimba ali atrás A cacimba, poço de água potável De água potável Serviu aos marinheiros habitantes da região em seu uso o Seu uso Se estendeu até quase a metade do século XX Olha que legal Então vou fazer aqui uma correção Tá bom? Vou fazer uma correção porque Você vê que a falta de vontade de ler É grande, né? Quando a gente pega essa informação Daqui dali, da minha parte Falei durante anos que Américo Vespúcio, ele veio a serviço da corte espanhola. Mas não, ele veio a serviço da corte portuguesa e ele era italiano. Era um navegador italiano, aqui, ó, um navegador italiano. Américo Vespúcio, a serviço da coroa portuguesa. Bom, tá escrito aqui, né? Eu vou pesquisar de novo pra ver esse negócio aí. É porque teve um historiador que me falou que ele veio a da corte, da, da corte da corte espanhola Enfim, eu vou pesquisar isso e vou te falar aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos seguir Vamos embora Vou essa essa rua aqui pra vocês verem Do lado de cá, ó a, a Casa da Pedra E dentro dessa Casa da Pedra aqui Que agora é um restaurante Tem várias fotos lá dentro muito legais Muito legais mesmo Se vocês tiverem algum dia aqui pela região Vocês podem entrar aqui Que é irado o lugar Pô, oh, tem umas fotos bem antigas aqui, bem lenhadas. Simbora. Chegando aqui também vocês vão ver vários pontos, ó. Aqui vendendo passeio, engolho, um monte de loja doida. Aí tem loja também de, de venda de bugiganga ali, uma galera que gosta de gastar dinheiro, os caras que gostam de comprar coisa aí, ó. Aí roupas coloridas, É por aqui mesmo, será? Beleza? sorveteria ali também, açaí. Tem um monte de coisa. E é isso aí, chegamos aqui, ó. Na entrada do Porto do Forno. Que é um porto privado aqui do lado e ao lado aqui a marina dos pescadores, certo? tem os táxis aqui a marina onde pegam os barcos maiores aqueles né, é barcos dois andares eles saindo daqui, tá bom? aí você viram aqui, ó, o rosto tem os guardas ali, aqui é a trilha da praia do forno, vamos pra lá agora aqui, ó trilha da praia do forno tô só voltando pra vocês verem aqui, ó aqui é a entrada do pi e aqui é a subida da trilha da Pé do Forno, beleza? Tem uns agentes aqui da prefeitura, eles vão checar as bolsas de vocês pra ver se eles não estão subindo com vidro, com nada disso. Show? Tudo bem? E aí, ó, beleza? Beleza, a galera, aqui trabalhando. Então, vamos subir. A gente vai fazer essa trilha agora? É só essa galera subindo na frente um pouquinho, eu vou parando pra falar com vocês aqui. Essa aqui é a base da pessoal da guarda. Se não me engano, da guarda ambiental. Show? A trilha que vai pra lá, ela foi revitalizada. Não, de 2000. só que era cheio de, de... Não tinha pedra, né? Era só terra. Terra pura. E fizeram um banquinho ali embaixo, fizeram toda essa área aqui de revitalização da trilha e melhoraram o acesso. Só que uma coisa que poucas pessoas sabem que toda essa área aqui é uma área privada. Toda essa área é uma área privada. Então a prefeitura não pode sair mexendo. Só pessoas reclamam, porra, por que não faz essa trilha? Como eu também. Muito tempo fiquei reclamando. Porra... E ninguém faz aquela porcaria daquela trilha lá A gente reclama às vezes sem saber, né? E fala às vezes coisas que a gente não sabe Mas é justamente por isso Que a prefeitura não faz muita coisa aqui O pouco Aqui, ó Isso aqui eles podem fazer, tá? Recolher o lixo Isso aqui eles podem E também, como concessão, né? De usar esse espaço aqui Eles fazem a manutenção também do local E a limpeza do local Isso aqui é sacanagem Mas... Vamos continuar Tá em Búzio esses, esses degraus aqui eu não achei no Eles não tinham, cara Não tinha quase nada E aí, você vai ver que ali em cima Eu não sei que tem muito tempo que eu não venho aqui Mas ali em cima tem uma parte Que não tem Essa chave de pedra Que era o limite pra, pra usar A vista é linda Eu tô um pouquinho cansado A vista é linda demais Aí ali em cima, cara, esse pedaço aqui, ó era mais complicado. Isso aqui era terrível, era um... um nosso íngreme, assim, e tinha ali no meio, onde aquela moça ali na frente está, tinha uma árvore ali. Quando a gente subia, subia, subia, quando a gente chegava ali, tinha que segurar na árvore. Segurar e ficar segurado ali, senão você descia com tudo. Você pegava o um embalo, sabe, vinha correndo, segurava na árvore. Então, quem tinha problema de joelho, não podia subir não, era complicado. Eu vou filmar a trilha toda, vocês verem como é que é o tempo que eu vou percorrer a trilha. E todos os pontos que eu for passando, eu vou filmando pra vocês. Show? Aqui, a escada vinha até aqui, ó. Parava aqui. E agora a prefeitura conseguiu esticar ela até lá em cima. Aí dali, como é tudo bem paradinho, bem nivelado, eu acho que. Eles pararam ali Esse pedaço também era horrível uma vez, A gente usava esse pedaço também ó. Essa, essa, Esse caminho aqui pra dar a volta Porque aqui quando chovia Tinha uma, umas pedras ali de ponta ali De pedra Que uma vez minha mãe escorregou ali Nossa, deu pena Ela foi com o bumbum na Na quina da pedra Era horrível, horrível Esse pedaço também era muito difícil A gente usava uma alternativa aquele outro lado Do lado de lá que era um pouquinho melhor aí por aqui ó você vê que tem um caminho que faz que a água corre tá vendo quando chove faz um caminho bem bem ruim para passar porque fica difícil de passar todas então, essas pedras que sempre tiveram isso aqui é horrível aí a vista daqui também fica linda olha a vista da cidade quando a gente vai para trilha da Praia Brava é o outro lado a gente tem aquela vista panorâmica da Praia dos Anjos pro lado de cá Agora a gente tem essa outra vista Pro lado de lá, que é top, né? Muito, muito lindo. Eu vou filmar a trilha toda, tá? Não vou parar, não Vou até o final filmando aqui Filmando tudo Então eu falei um pouco da marina Falei um pouco desse, desse morro, aqui que ele é privado, né? Essa área toda aqui é privada E ali na frente eu vou mostrar pra vocês Vocês viram que lá atrás, na parte do pórtico Que a marina Dos pescadores Onde saem os barcos É bem legal é, Como eu falei com vocês Essa área aqui é uma área, opa, essa aqui é, uma área é uma área privada né? Então a, a prefeitura tem Autorização Para autorização fazer essa revitalização Mudar alguma coisa que tiver que mudar aqui entendeu? Não pode sair meter na mão No final essa trilha Eu vou mostrar para vocês Como tinha lá no No marco histórico Falando sobre os canhões, lembra? Os canhões chegaram aqui, fizeram a fortaleza do Sururu, né? E aí Era onde a gente mergulhava quando era mais moleque Tinha uma fortaleza aí. E aí, até hoje, o pessoal é antigo, né? Quando fala, tava onde? Tava na Fortaleza Eles já sabem que é aqui, na Praia dos Anjos ligando na Praia dos Anjos, na Praia do Pontal Foi feito o Porto do Forno Onde era a Fortaleza Alguns canhões foram retirados de lá, levados Lá pro Centro Cultural anel Camargo Que hoje está em obra O centro fica no, no Centro de Arraial, Centro Cultural ele está sendo reconstruído, né, reformado. E assim que ele estiver pronto, eu vou falar para vocês. Ele vai estar tá pronto, é um local fantástico. Tem várias caravelas lindas lá, de miniatura. Porra, um negócio assim, extraordinário. Tem livros antigos lá, é muito legal. O Santo Cultural é muito bonito. Aí aqui fica a bifurcação. Do lado direito você mantém a trilha, a praia. Lá lado esquerdo vai uma trilha que eu costumo orientar o pessoal a não ir. Beleza? que conhece a raial vá, ah, se não conhece não vai não então tem aqui na linha da trilha pra, pra, pra praia, tá bom? não explorando lugares que você não conhece não e é isso esse local aqui ele era aberto não tinha essa, essa proteção aqui, ó e era engraçado porque a gente tava andando por aqui e de repente tinha uma explosão ali embaixo eles faziam aqui, ó era o porto, né? Eles que estouravam e explodiam com dinamite Pra ampliar a retroárea do porto Era bem, bem louco que não tinha segurança quase nenhuma <risos> E a gente andava aqui de boa E ia pra praia, era muito louco Olhando hoje aqui é impensável isso acontecer O tipo de tipo de, de estrutura hoje que Todo cuidado, né? Com o ambiente Com a segurança das pessoas É... Fora do, do que tinha naquela época. Bom, aqui a gente já volta com a trilha é, melhorzinha, né? Essa trilha aqui também foi feita antes daquela parte, lá da, da subida. E ajudou muito na época também, quando ela foi feita. E eu, mais uma vez, reclamava muito, né? falava muito. Só que a gente não sabia, né? Aí começa a saber, começa a descobrir as coisas. Vai vendo que essa dificuldade de se fazer... Obras, fazer. É, reformas. Tem muito de política, né? Tem muito de, de, de burocracia. Quando eu falo política, não é política de vereador. Não é a política, no sentido de. de ser, ser problemático mesmo de fazer, entendeu? Não é fácil. Não é fácil fazer. Eu vou mais à ponta ali. Que dali eu vou mostrar pra vocês como é que era a trilha. Mas por aqui a gente também cons consegue ir. Lá na trilha da. Da da Cacimba, da, da Fortaleza mantendo direto teve uma galera que fechou ali, mas a gente conseguiu até o final, sem problema, por baixo também dá pra ir até o final onde tinha a Fortaleza deixa eu ver se eu consigo pegar uma filmagem lá de baixo eu mostro pra vocês como é que era a Fortaleza onde era né vou dar até um zoom na câmera aqui pra vocês verem bom, praia do forno a gente chegou, ali em cima a gente fica um banco né, a galera costuma sentar um pouco ali esse local aqui era mais fechadinho a tem essa pedra aqui, esse mirante Aí com o tempo a galera vai começando a vir, né? Começa a ver, ver, ver Vai vindo todo mundo, vai andando Aí abre muito espaço né? Daqui a pouco todo mundo tá aqui já O que acontece hoje, já todo mundo já descobriu Esse, esse cantinho aqui Será que o, o Cristiane tá por aqui? Não, não tá não Tá por aqui não Bom, você ver se eu consigo chegar naquela ponta lá de pedra Pra mostrar pra vocês onde é que era a fortaleza Pra vocês verem o lugar era... era. lá na pontinha lá, a fortaleza. Dá, dá, pra um... dá pra ver daqui? Não dá, não, não vai dar pra ver não. Mas vocês fazendo a curva ali, né? A... O retorno pra Praia dos Anjos, aquela ponta de pedra que tem aqui no final desse morro, era a fortaleza. Tinha uma fortaleza enorme ali. E é muito legal. Muito bacana mesmo. Comprado o forno, chegamos. que a praia. Praia é linda, né, cara? A água é muito, muito clarinha. Deixa eu a galera sair dali. Vou fazer um vídeo maneiro ali. Olha o visual, que irado como é que é. Olha que visual lindo, cara. Aqui era um recanto de tartarugas. Refúgio, né? Refúgio de tartarugas. Hoje em dia, com a cidade de barcos, você não consegue ver muita coisa. Ver algumas tartarugas, mas não vê tanta como tinha antigamente. Era muita, muita tartaruga mesmo. A água é linda. É uma praia também que vocês podem perceber é, com relação ao sol, né? O sol vai começando a se pôr, então daqui a pouco já não tem mais sol aqui, ó, que o sol se põe ao contrário, tá vendo? Se põe pra lá. Então, aqui é bom você vir cedo. Chegar bem cedinho na parte da manhã que você consegue aproveitar bastante da praia. Depois vai sumindo. O sol vai sumindo, vai se pondo, né? Aí vai ficando, com a praia, vai ficando já escura, né? Sem sol. Beleza? Bom, vamos continuar descendo. Praia do Forno, tá topzera, a água tá linda, vamos descer lá, ser a praia, vamos voltar por aqui, voltar ali, aqui mais lixo também, esse ponto aqui que me mata, que é muito lixo e, e pouca, pouca coleta, não dá vazão, mano. é muita gente chegando nesse feriado aí, é muita, muita gente, não tem como ter... Quantidade grande de, de, de pessoas subindo e descendo né? Aí não tem como recolher tudo Aí fica aquela lixarada dele. Mas a galera Tá tentando, tá? Eu não sou muito de ficar Passando pano quente não, mas a galera da prefeitura tá tentando Essa galera que tá aqui No, no, no governo aí é, Atualmente, nesse vídeo que você tá vendo O secretário é o Chuchu Secretário de Turismo O cara tá tentando Vamos tá fazer o negócio funcionar e tá tendo êxito, vamos ver. Ó, oh, Continuando, então, descendo aqui a, a trilha. Acho legal falar um pouco também sobre a quantidade de animais peçonhentos que tinham aqui, né? Tinha muito. Era muita cobra que tinha aqui. Só que com um o tempo acabou, né? Tive a oportunidade de ver quando eu era mais moleque. Descendo a trilha aqui com a minha família. Você tem uma noção, cara? A gente acampava na Pé do Forno. O pé do Forno era pouco conhecida, né? todo mundo que vinha pra cá, poucas pessoas. Então feriado. Carnaval a gente ia pra ilha. A gente acampava na ilha. Mas feriado é, Tipo agora, primeiro de maio, né? Sexta-feira, é, segunda-feira. Aí nesse feriado, tipo, minha família tava lá, a gente vinha pra cá, Acampava aqui na Pé do Forno, ficava aqui acampado. Não tinha quiosque na né? época, não tinha nada, A gente acampava aqui, ficava aqui feriado todo era muito legal porque só vinha para cá as famílias de Arraial mesmo e a gente era daqui, então a gente já conhecia todo mundo, todo mundo conhecia a gente, a gente pegava água lá na, na casa do Ferreira, no final lá, aquela única casa que vem aqui na, na Praia do Forno, era a casa do Ferreira, tá lá indo, aquela casinha lá, lá no final lá, a última casa, a casa do Ferreira, a gente pegava água potável lá, bebê, né, às vezes tomava banho também, eu era, eu era mais, mais moleque, aí tinha um, um primo meu que era pequenininho, então ele precisava de água potável, ele vinha Que ia lá e pegava água, água doce pra dar banho também que tirar o sal da, das pernas, da virilha e era legal pra caramba Ó Mais uma vista top aí da Praia do Forno A gente vai descer lá Vou um pouquinho pra vocês como é que tava ali A areia aqui, ela é um pouquinho mais escura, né? Ela não é tão, tão clarinha todas as outras praias, principalmente a ilha do Farol Aí o farol é bem clarinho, vamos fazer uma vistazinha aqui, É muito top, né? casa forno muito, muito lindo, cara. Eu gosto muito daqui também. Pena que a, a, a praia foi descoberta, né? Eu falo pena, vou te falar né? A praia foi descoberta, então todo mundo quer vir pra cá. E a, a faixa de areia é bem curtinha, então não dá pra aproveitar muito. Facilmente cheia, né? Ela fica cheia rápido, então eu não gosto muito aglomeração prefiro não ficar muito aqui Mas dia de semana, assim Eu tô fora de temporada Eu venho e Chego bem cedinho aqui, de curto aqui um pouquinho Depois eu vou embora É muito legal Tem escadinha de acesso aqui, ó cara do forno lá em cima Vai até lá Tem pessoal que costuma fazer aquela trilha do mirante, né Da, da cabocla Eu não gosto de fazer eu expliquei no privado para algumas pessoas. Se tiver interesse em fazer ou interesse em saber por que eu não faço, me chama no privado lá, no WhatsApp, que eu te explico então no Instagram, que eu te explico por que eu não faço e porque eu oriento a não fazerem a trilha acabou Pelo menos no período em que a gente está agora, né? Não sei se daqui a alguns anos vai mudar. Mas no momento que esse vídeo está sendo gravado, eu oriento a não fazer. Show? E é isso entrada do forno. Ah, vocês viram um vídeo que circulou aí no final de semana? de uma confusão, um pouquinho de confusão, né? Lá na entrada do Pia, a marina dos pescadores lá, um rapaz é, apanhou lá da, dos policiais, né? Na, na filmagem aparece ele tomando uns tapas policial. Eu tava lá no dia, tava lá na hora e começou a confusão e foi, não, foi uma, não foi uma confusão generalizada porque foi só um cara. Né? Ele, era um cara bem folgado e ele desrespeitou os policiais e tomou uns tapas lá, só que a coisa repercutiu foi, Foram três minutos só de confusão Pegou e pum, botou dentro do carro e levou Mas aquilo ali repercutiu de uma maneira absurda Tá todo mundo me perguntando, todo mundo mandando vídeo Todo mundo falando, deixa eu sair daqui dessa, dessa parte da, Do lixo aqui, porque eu quero sair daqui E aí todo mundo me perguntando Mandando mensagem e tal, perguntando como é que que aconteceu, aquilo ali foi muito rápido Galera, muito rápido mesmo Não teve muita, muito o que dizer não E aí outros canais de notícias aí é, Mal intencionados tentam é, destruir a imagem de Arraial, já falei isso com vocês aqui no, no Instagram E vou falar aqui de novo Tem uma galera que está tentando acabar com a Arraial do Cabo é, Pessoal que já vem já com, a, com a ideia de, de manchar a imagem da cidade Porque está perdendo dinheiro em outros municípios Principalmente Cabo Frio e Búzios E aí eles estão se juntando e montando redes de, de, de divulgação De, de Instagram, de, de sites, de notícia Com foco principal em deturpar as notícias e destruir a imagem de Arraial do Cabo Então fica a dica para vocês aí também, tá bom? Infelizmente está acontecendo isso. É isso aí, galera. Arraial do Cabo é top. Praia do Forno, topzera. Vou finalizar o teu pé. Bom, é isso aí. Da Praia do Forno. Hoje, terça-feira, diazão lindo. Estou recebendo aí o feriado que vai chegar no dia 1 Todo mundo já fazendo as reservas, todo mundo fechando tudo. Tudo praticamente lotado já pro feriado. E eu estou aqui já finalizando meu dia. Valeu? Tamo junto precisou de alguma coisa aí, tem alguma dica, quer alguma coisa, chama a gente no Instagram, chama nós lá no, no privado também, no, no Instagram, então o nosso telefone vai estar tá na descrição aqui desse vídeo, beleza? Chama nós lá, faz sua pergunta, tira sua dúvida, o que você precisar, estamos à disposição. Valeu, é nóis, até a próxima e segue a gente, se inscreve, segue e se inscreve aqui na página, que está precisando chegar a mil seguidores. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima, fui!